Oi, gente! A campanha sangue indígena continua. Seguimos aqui nessa circulação na Europa. Esses dois últimos dias, nossa, nossa delegação esteve né, presente com agendas em Berlim e eu estive em Estocolmo participando de uma conferência de marques que é uma conferência né, tradicional do, do país. E, e foi um dia intenso, dividido com muitas entrevistas, né, revistas feministas, ambientalistas e, e de esquerdas, né, que estiveram ali também querendo entender a pauta indígena e ambiental no Brasil. E, e à noite a gente teve também um, um ato, né, uma atividade pública é, organizada pelo Partido Verde e movimentos sociais e nossa delegação esteve ali também fazendo esse painel com, com representações do partido, do movimento e da indústria. Então foi assim um, um momento bem importante para a gente colocar a, no, a nossa pauta no centro do debate aqui na Europa. É isso aí. Seguimos.